Meu amigo Sérgio Goaes, já que você me deu essa abertura, eu vou, vou contar aqui com os nossos estimados amigos e amigas que estão conectados que existe uma certa resistência por parte de algumas pessoas com pouca informação, porque quando você fala em vendas diretas, marketing de rede, tem pessoas que perguntam o seguinte, mas isso é um esquema de pirâmide? Isso é uma pirâmide financeira? Então, gente, você que está conectado conosco, Quero dizer o seguinte, não tem nada a ver com pirâmide. E eu estive recentemente em São Paulo, num almoço com o Sérgio, e eu falei para ele, Sérgio, eu já descobri quais são as características principais daqueles esquemas fraudulentos de pirâmide. E agora eu vou compartilhar com você. Geralmente, ninguém sabe quem que é o dono, ou seja, esse dono não existe. Essa empresa não tem o um endereço, se eu quiser visitar a sede da empresa, eu não vou encontrar não tem uma equipe de apoio, não tem um telefone 0800 que eu possa ligar para pegar informação, não tem nenhuma linha de produtos, não tem nem mesmo um serviço. Só tem uma coisa, só tem uma coisa, essas é, empresas que exploram esse método de pirâmide, tem a promessa de ganhar dinheiro fácil. E infelizmente tem algumas pessoas é, não bem atentas que acabam sendo é, deixando levar por promessas assim bom gente, então eu já fiz a história negativa, qual que é a história positiva agora? Aloha, primeiro tem um dono Carlos Wizard, 30 anos de história, todas as empresas que eu é, abri, fundei, comprei são empresas líderes no seu setor eu comprei a rede Mundo Verde com 250 lojas Dois anos depois, a rede já está com 400 lojas em todo o Brasil. Comprei a rede também de produtos é, esportivos Top e Rainha. Em dois anos, o faturamento é, teve um crescimento fantástico. Trouxemos a rede Taco Bell para o Brasil. A meta inicial da gente abrir 10 lojas no primeiro ano, abrimos 20. Estamos com o projeto de abrir 100 lojas nos próximos três anos. A mesma coisa fizemos com as escolas de futebol, é, as escolas de inglês Wise Up, compramos recentemente a Number One, é um projeto para termos mil escolas nos próximos anos. Ou seja, todas as atividades comerciais que eu entro é para serem líderes do mercado e a Aloha não é diferente. Então, para você que está hoje em busca de oportunidade, em busca de um novo momento de vida, você que quer associar-se, com um empreendedor, com um empresário, com um grupo empresarial que é líder, que se destaca no seu mercado, você tem hoje essa grande oportunidade. E conforme citou o Sérgio há pouco, a pessoa tem a chance de começar pequeno, mas desenvolver um projeto gigantesco.